Eu só comparo essa vida à curva da letra S. Tem uma ponta que sobe, tem outra ponta que desce. Mas a curva que tem no meio, nem todo mundo conhece. Vindo do Monteiro, repentista da Paraíba, acredito de que já apareceu. Qual é a pedra que sustenta a ponte? A ponte não é sustentada por esta ou aquela pedra, mas pela curva do arco que estas formam. Por que falar então das pedras? Só o arco me interessa. Sem pedras, o arco não existe. E para o Paulino. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Meu nome é Hércules da Silva Xavier Ferreira. pai queria é um filho com nome forte mas isso não vem ao caso eu acredito que todas vocês que todos vocês possuem aqui um nome, a qual se a gente chama, vocês atendem o nome é a primeira marca de identidade que uma pessoa pode carregar, e nesse intuito, forçoso é falar do drama de uma personagem não mais pessoa, devido a essa condição, digamos assim, subjetiva que se encontra em estado de coma, no estado do Espírito Santo Há 20 anos atrás, aproximadamente, no dia dos namorados, ela foi atropelada e o motorista evadiu-se do local. Sem testemunhas, foi levada para o hospital e depois transferida para o hospital da Polícia Militar do Estado. Até hoje, não se localizou seus familiares. Espero eu que o tema que eu trago aqui para as senhoras e para os senhores não desperte nem ative nenhum tipo de incômodo ou constrangimento. Não é essa a intenção de minhas palavras, Mas apenas chamar a atenção para uma prática cultural que já se encontra bastante difundida no seio da cidade do Rio de Janeiro, pelo menos. Haja visto que, mesmo acompanhando o Instagram ou andando transitando por outros locais, eu consiga mapear efetivamente essas intervenções urbanas. Nesse primeiro movimento, é importante perceber o trânsito e essa capacidade que temos de recolha e atenção ou de caminhar distraidamente por todos esses espaços. Se em dado momento conseguimos nos ater a uma determinada mensagem, a um determinado código, que existe justamente por estes espaços percorridos, talvez essas mensagens tenham algo a nos comunicar. Talvez, mas algumas ausências, façam se novamente presentes. Nesse sentido, é, meu papel aqui é meramente o de uma hermenêuta, ou de uma pessoa que fica em trânsito, que quer ser comunicado, e outros que talvez possam ouvir esse tipo de mensagem. São discursos de fundo tanatológico, fúnebres, pautados necessariamente por uma ruptura, prática ou não. Sobre corpos que, outrora, estavam junto com sua família. Walter Benjamin, no seu texto, a obra de arte na era da reprodutibilidade técnica, lança a mão justamente desses dois conceitos. Como ele gostava muito de flanar, caminhar pela cidade, ele utiliza termos como se constantemente estivesse em movimento, caminhando para lá e para cá. Por isso, justamente nesse texto, eu colhi essas duas palavras-chave, recolhimento e distração. Como vocês podem observar, primeiro encontra-se o nome do bairro, depois o um ano de referência chave, de referência importante. Tudo isso faz parte, além do movimento, do meio por onde a mensagem se propaga ou da mídia, ou no caso muros. E muitas das vezes são ressignificados através dessas intervenções artísticas. O discurso tanatológico, necessariamente de um sinal fúnebre, que aponta para ausências, deseja, por um comum, essa necessidade que temos de manter cada vez mais distante, tornando-se assim um grande tabu social e refortalecendo, inclusive, esse tabu, Modo espiar ou deixar um pouco mais longe a mais indesejada das gentes, a iniludível, nas palavras do poeta Manuel Bandeira: se muros, via de regra, são paredes sem sentido, porque sem janelas ou portas, nada comunica e nada significa em termos de lar, representando apenas um recorte no espaço, no espaço. e dizendo, a quem se encontra do lado de fora dele. Aqui não é sofre outro tipo de ressignificação através justamente dessas mensagens. Nesse intuito, podemos pensar o seguinte: talvez já não sejam mais muros, talvez já não sejam simples paredes levantadas e transitárias. Talvez que se torne de algum modo lápis como se, de algum modo, o espaço é reservado a estes que não mais se encontram entre nós vazasse e se espalhasse por todo o bairro, por toda a região, por toda a cidade e tudo mais. Há uma grafia a qual vocês estão percebendo por aí que o tempo todo busca chamar a nossa atenção. Só que movimentos apressados impedem-nos de ver e mais ainda de alcançar a história de cada uma dessas pessoas. Dessas pessoas que têm nome e que no caso não mais se importam. Tem nome em que seus entes queridos, suas famílias, seus amigos quiseram de algum modo e talvez até egoisticamente perpetuar nos espaços em que, em vida, eles percorriam ou que, em vida, eles sofreram algum tipo de tragédia ou vítimas de violência. Importante mencionar que, nessa sequência, a jovem Ana Carolina, Gabriel Mariguetes e o próximo, Miguel Aiu, foram vítimas, justamente, eu peço licença, de latrocínio. Sendo que, durante as obras do túmulo Catubi Laranjeiras, 40 operários faleceram e seus nomes restam esquecidos. Porque a capela que abriu-se justamente nesse vão de sabor, onde ele possuía o paiado de Santa Bárbara, né, feita pela artista Xavier Nota, seus nomes desapareceram, estavam gravados no bronze, posto porque teriam ser eternizados, mas perdeu-se para todo o sempre. Quem é daqui do Rio de Janeiro já deve ter percebido que o padrão é da Zona Sul. E necessariamente nesse padrão da Zona Sul, a maioria dos grafites são de pessoas brancas. Ou de letras filhas da classe média, para usar uma expressão mais crítica e severa. Aquele negro posto pelo que eu monitorei é um dos primeiros grafites sem estereótipos. Tá? Sem necessariamente alguma mensagem estereotipada. A das imagens que estão passando, pode observar que existe uma espécie de epigrafia, que tá? é, são marcas, é uma ciência que trabalha é em um conjunto com a história, pautada pelos acontecimentos que se quer registrar, seja no bronze para imortalizá-los, seja no mármore também. E, contemporaneamente, está sendo no grafite ou em outras espécies de performance mais efêmera. É esse é um museu que bem na Praça XV. Essa escultura, esse marco, foi erguido em 1997. É próximo daqui, inclusive. Atrás do teatro João Caetano. Ele era um ciclista e muito querido por todos. Essas desidentificações vão levando cada vez mais corpo e ganhando cada vez mais, é, digamos assim, formas de serem representadas, ou, melhor dizendo, reapresentadas no interior da cidade. Como consequência direta do meu trabalho, e uma infeliz coincidência, ocorreu essa tragédia social, essa ruptura. Essa foto foi tirada cerca de sete dias após o acontecimento. Recentemente, naquela tragédia que houve no centro de treinamento do Flamengo, fez essa intervenção também. Exatamente. Próximo ao, à estação do Maracanã. Aqui, essa menina caiu no vão entre o trem e a plataforma. Infelizmente, não sobreviveu para que sua memória permanecesse foi grafitada. Um jovem, vítima de uma violência aleatória, jovem é apenas um jeito educado de dizer, também foi registrado e quer se perpetuar sua lembrança, ou potência do que não se tornou. Todo gesto de memória nesse intuito tem uma força que, dependendo da intencionalidade, torna-se assim um gesto político. César Maia Eduardo Paes perceberam isso muito bem e valeram-se justamente nessas intervenções para melhor lidar com as situações de perda, essas rupturas, verdadeiras fraturas sociais e sua necessidade de dizer ou testemunhar para segurar nesse sentido de sua presença. Se por parte da família há uma sensibilidade para guardar-se seus nomes ou o que aconteceu a cada uma dessas pessoas ou cada um dos acontecimentos em si, por outro lado, às vezes, não se pode dizer de sempre, há uma insensibilidade do gestor em desrespeitar justamente esses grafites. Mas se a essência do grafite é justamente ser uma arte feira, talvez ele não adquira um valor ou referir-se a uma pessoa que não mais se importa. Não poderia haver uma maior sensibilização por parte do gestor dos espaços? Um cuidado ou uma regra, justamente para melhor lidar com essa memória, uma regra talvez pautada justamente pelas leis ambientais a respeito do necrochorum, que determina que a cada três anos tem que se fazer exumação e a cremação dos ossos? Afinal, há uma desatualização da sociedade a devida licença para os que creem após dois mil anos, ninguém se levantou para contar com o meu lado de nada então, não importa os ossos mais, não importa mais se eles têm um espaço têm um útero do tempo têm um mundo para a distância eterna está se tornando uma espécie de semi O que eu vou falar é só uma curiosidade. A palavra sema, semântica, semente e carrega justamente essa coisa frutífera, essa potência de sempre tornar-se algo. semi no nesse sentido é algo que, em potência, une a todos e, de signo, torna-se signo, cuja palavra significa agregar, unir, mapeamento de todos os pontos, ou quase todos, localizados pela cidade, que, diz, que menciona a vereadora. Percebam que foi pelo Rio de Janeiro, foi se espraiando, se espraiando, se espraiando, alcançou o Brasil, a América Latina, e por conta desse movimento da anistia social, ganhou, inclusive, o mundo. Eu sei que nem tudo são flores, nem tudo são flores, mas, de algum modo, precisamos aceitar e acolher esse tipo de perda que é inevitável para todos nós. E, devido essa necessidade de sensibilizar-se, um pouco mais atenção para esses que partiram, e que de algum modo a família, e eu me corrijo agora, não por um gesto de egoísmo, mas por um gesto de melhor lidar com essa dor, de comunicar, de dizer para os outros, olha, eu sofro, de algum modo, isso tem que ser melhor pensado, e ainda que eu não quero a palavra de esperança ou consolo, eu... Espero poder ouvir lhes sugestões, trocas e possibilidades. Obrigado. Vou falar daqui. Vou falar uma coisa diferente. Eu nem falei com a Ilana ainda, mas eu acho que nesse momento de está todo